Como mulher com deficiência, estou muito consciente das múltiplas opressões que nos tocam e com as quais estamos cansados de lidar. Estão presentes em todas as áreas da nossa vida, no acesso à educação e ao emprego, no acesso aos transportes públicos e ao espaço público, que parece que ainda não nos pertence, no respeito e acesso aos nossos próprios corpos, no acesso aos cuidados de saúde e, em particular, ao da saúde sexual e reprodutiva, no acesso à informação e à comunicação, algo tão elementar e decisivo para uma vida em sociedade. A prova disso é que muitos dos discursos políticos que assistimos, não têm sequer um intérprete de língua gestual portuguesa, como é é que como que vemos, não têm, por exemplo, a legendagem nos vídeos, como o Bloco também faz, e portanto, mais um compromisso assumido e provado pelos atos da consideração que o Bloco tem por todas as pessoas. Um... E, e tudo isto acontece porque ainda vivemos numa cidade capacitista uma sociedade que exerce discriminação contra pessoas com qualquer tipo de incapacidade baseado na premissa de que estas são inferiores e ainda precisam de ser curadas as maiores evidências do capacitismo são as práticas e atitudes que moldam ainda os nossos dias atitudes paternalistas e condescendentes que nos sufocam e desempoderam porque pessoas que não vivem a nossa realidade acham que sabem o que é melhor para nós porque acreditam que somos frágeis e necessitamos de proteção, não fôssemos nós pessoas com deficiência, em que as mulheres com deficiência ainda sofrem mais esta dupla discriminação. Tem sido o Bloco de Esquerda que mais tem lutado por esta mudança de paradigma, que tem apresentado propostas de dignidade ao ponto de assistencialismo existencialismo do conservadorismo principalmente de direita, baseado na Convenção das Nações Unidas sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência. Tem sido o Bloco de Esquerda que mais tem pressionado o Governo, do Partido Socialista, a nos seus sucessivos orçamentos de Estado fazer escolhas, e escolhas que não tenham apenas em conta medidas economicistas, porque direitos humanos não se medem em euros, e têm de ser para todos.